A todos, sejam bem-vindos a mais um Workshop da Casa. Este Workshop está inserido no nosso evento relacional Dias do Jardim. Desde a passada sexta-feira e até o dia de hoje, domingo, tivemos ao longo destes três dias temáticas ligadas ao jardim, quer em loja fisicamente, quer aqui no digital. Se por acaso perdeu algum dos nossos conteúdos digitais, não se preocupe porque pode vê-lo no nosso canal do YouTube em Juan Merlin, Portugal, no nosso Facebook e também posteriormente no nosso site em www.leroamerlin.pt Tudo temáticas ligadas ao jardim, sempre apostando na sustentabilidade e nas boas práticas ambientais. Para hoje temos precisamente, como não poderia deixar de ser, um tema ligado ao jardim, apostando também nas boas práticas ambientais e vamos aprender a criar os nossos próprios vasos de cerâmica. E quem poderia nos ajudar? A nossa especialista, claro, Joana Pimenta. Olá, Joana. Olá. Obrigado uma vez mais por estar connosco. Tens aceito o desafio de estar aqui nos dias do jardim, no nosso evento tchau, tchau. nesse canal. Uh, Joana, recentemente marcaste presença também connosco, estiveste num dos nossos workshops, mas hoje o que traz aqui é uma dinâmica um pouco diferente. Sempre também na cerâmica, uhum. mas o foco hoje é outro. Sim. Antes de avançar, nos pedia-te só para tu explicares realmente qual é, que é a tua atividade para, para quem não te conhece perceber. Certo. Eu faço objetos de decoração e faço muitas coisas em modo um bocadinho DIY, coisas que se podem fazer em casa com muita facilidade. E trabalho com cerâmica, com tecelagem, com macramê. Ou seja, projetos muito variados. O projeto de hoje usa exatamente o mesmo ah. material do último Livestream, que é uma pasta de modelar que seca ao ar, mas hoje vamos fazer uma reutilização uhum. de... Cá está, sustentabilidade, não é? Exatamente, de um copinho de plástico e vamos utilizar este copinho para fazer o nosso base. Então, só antes de passarmos, quem quiser acompanhar o teu trabalho, como é que pode fazê-lo? Eu tenho um canal de Youtube, é só procurar por Jona Pimenta, que aparece logo no canal. E também podem acompanhar através do Instagram. Uhum. Ok. Então, mãos à obra. Já vi que trouxeste aqui um, Exatamente. uns vasos, portanto, isto é o trabalho final, não é? Exatamente. É já o efeito final do, dos nossos vasos de cerâmica. Isso. O que nós vamos fazer hoje é aqui estes vasinhos mais pequeninos, mas eu quis trazer também estes dois exemplos de vasos grandes, que é uma reutilização de uma embalagem diferente. Aqui estamos a reutilizar os copinhos de plástico de iogurte e estas eu reutilizei uma embalagem de plástico de sopa. Então dá Portanto, para utilizar qualquer embalagem que, a à partida, nós vamos deitar fora, porque uhum. julgamos que já não tem interesse em ter estas embalagens, Exatamente. mas no fim vamos dar uma nova vida a estes sim. objetos. E porquê é que estamos a utilizar embalagens de plástico? Porque a nossa pasta de modular não é resistente à água. Ou seja, nós precisamos aqui não só de um molde que sirva para juntar Uh, para, juntar, não, para modelar a nossa pasta, mas também que sirva de barreira da água que vem da planta. Não, Ou seja, aqui temos de utilizar o, o copo de plástico para ficar mesmo aqui como proteção, mas também vai, vai nos ajudar a modelar e a fazer aqui o formato do nosso vaso. Ajuda-nos a ganhar forma, não é? Isso. Portanto, o que nós vamos começar por fazer é aqui o nosso, o nosso copo plástico... Tem esta aba e isto não... Não nos vai ajudar nada, portanto, okay. vamos começar por Até cortar. É o primeiro passo. Quem quer criar um vaso de cerâmica, arranja a sua própria embalagem. Uhum. Como tu explicaste, pode ser Exatamente. de iogurte ou pode ser, por exemplo, do formato de uma embalagem de sopa, que é o caso do que uhum. temos aqui, ou qualquer outra embalagem que queremos utilizar. não é? Exatamente. Aproveitamos a embalagem. E agora é só dar aqueles toques finais. Por exemplo, aqui foi tirar também o papel uhum. e agora vamos recortar para ficar mesmo no formato perfeito para o nosso vaso. Ok. Portanto, muito fácil, é só uma tesoura normal e vamos cortar o mais rentinho possível para deixarmos mesmo de ter aquela aba. Os objetos utilizados também, as ferramentas de trabalho é material que nós costumamos ter em casa, não é? Estou a ver que tens aí a tesoura, como Sim, tu referiste. É, é tudo coisas que nós temos em casa e mesmo, por exemplo, quem faz cerâmica digamos assim, mais a sério uhum. também tem ferramentas de cerâmica mas aquilo que eu gosto de utilizar são coisas que nós temos em casa eu utilizo uma faca e Palitos são coisas que toda a gente tem em casa, é regra geral. Simples, então. e é extremamente simples de utilizar porque não tem assim grandes técnicas. Uhum. Ficamos uh, facilmente a aprender técnicas muito fáceis de utilizar com utensílios e que qualquer temos um em casa fazer, Qualquer, é? qualquer precisamente, um consegue fazer, não é? Por isso fazer. é que estás aqui acho que é para nos Sim. provar precisamente isso. Pronto, então já temos aqui o nosso molde, digamos assim, e a nossa proteção. E agora aquilo que vamos fazer é esticar a nossa pasta. Estamos a utilizar esta pasta. E onde é que se pode adquirir essa pasta? Em qualquer supermercado. É muito fácil hoje em dia adquirir esta pasta. Utiliza-se muito em, em coisas de, de criança e todos as crianças adoram fazer projetos de modular esta pasta. Como ela seca ao ar, depois também não tem aqueles perigos de estar ao, ao, no forno, de ter então, que este utilizar trabalho o também pode ser feito por crianças? Que, Claro. Supervisão. Exatamente. Com o supervisão adultos. dos adultos, mas, mas é sim, fazer, não é? é uma coisa muito fácil de, de fazer com crianças. Vamos então. Então podemos dizer que é um trabalho que se pode fazer em família, não é? Sim. Eu acho que esta pasta uh, ajuda muito nisso. Conseguimos fazer coisas muito giras, muito variadas uhum. e, e incluir a família toda. Claro. <risos> aqui vamos precisar mais ou menos de três dedos. Cortamos aqui um bocadinho Essa é a medida dedicada para... Para o vasinho pequeno. Ok, exatamente. Depois se quiserem ver como é que eu fiz o, os vasinhos grandes, está tudo no meu canal de Youtube. Também conseguem ter as Porque medidas... Porque a medida já tem que e... ser maior, não é? é? O exemplo desta aqui é maior. Exatamente. Não? As medidas e tudo mais também, se quiserem arriscar coisas maiores, têm essa opção. Aqui, se viram o meu, o meu livestream anterior, eu mudelei aqui um bocadinho já a pasta, no caso não precisamos, porque nós precisamos de um retângulo, portanto, mantemos aqui uhum. a pasta como está e vamos já esticar. Portanto, ficamos no rolo da massa. E é só esticar. Porque a ideia é ficarmos com um grande retângulo. Uhum. Cá está depois... outra ferramenta que, à partida, também Exatamente. <risos> é fácil de, de arranjar. Convém não utilizar o mesmo que utilizamos na nossa cozinha, mas é uma coisa muito fácil de arranjar e, e de utilizar. Uhum. Aqui para não, não nos fugir tanto, a nossa... Existe alguma espessura indicada, Joana? Convém ter mais ou menos 5 milímetros, no, no mínimo 3 milímetros, como estes são mais pequeninos. Mas nunca convém ser muito fininho, uhum. porque esta pasta é sempre mais frágil do que a cerâmica verdadeira. A cerâmica verdadeira vai a altas temperaturas e, por isso, ganha uma resistência muito maior do que esta pasta de modelar que seca ao ar. Portanto, aqui é bom termos ah, esse isso em é um atenção. E agora vou, vou pedir só... Falamos novamente, porque esse é, esse é um ponto fundamental aqui. Quando nós ouvimos falar em vaso cerâmica, atribuímos logo que, à partida, seria para ir ao forno. O que não acontece aqui com com, com este material. No caso, não vamos não vamos precisar de ter isto de levar o nosso vaso ao forno. Ora, temos aqui este molde, que é um molde muito fácil de fazer, pegar um cartão, um pedaço de papel, até serve. Uhum. E, e Esse que molde é que... não tem uma medida específica? Tem, era tem. isso que eu ia agora explicar, porque aquilo que nós precisamos é que tenha... Portanto, medimos aqui o, o nosso diâmetro. diâmetro. e Ele tem 17,5 meio. E nós aqui, só confirmar que eu acho que... Tem que ser igual? Tem 17,5 e tem não tem que ser igual, tem que ser um bocadinho mais. Okay. Aqui tem 19. Ou seja, tem que ter mais ou menos uhum. 1,5 cm a mais. Portanto, é em ligeiramente termos, maior, então. Sim. E já vamos perceber porquê. E em termos de altura, nós temos aqui 6,5 cm, mais ou menos... E aqui temos 7 cm, ou seja, meio cm a mais. Uhum. Ok. Então, é, mas... até agora, arranjamos o nosso recipiente, uh, utilizamos a nossa pasta. Uhum. Neste caso, tu utilizaste 3 dedos como medida para um recipiente desse, desse diâmetro, né, com essas dimensões. Uhum. Amassamos a nossa pasta. Esticamos bem esticadinha, Exatamente. mais ou menos num formato de um retângulo. Temos o nosso molde. Neste temos caso, este o nosso tem molde. 17 de 19. Portanto, de medida, este vai ter é? 19 por Exatamente. 7, que é mais ou menos. Meio centímetro a mais na altura e um e meio a mais na largura. Okay. E agora vamos então, até vou virar isto ao contrário, já vão perceber porquê. Vamos então marcar aqui o nosso molde. Marcamos assim, montado leve. E retiramos o excesso, não é? E depois vamos retirar o excesso, sim. Aqui temos uma pequena marquinha no meio, que é para podermos fazer a referência no meio também. Se quisermos fazer um vaso super simples, uhum. simplesmente só a capa da nossa embalagem, isto basta. Mas hoje o que nós vamos fazer é uma carinha de animal. Ou seja, o que tu marcaste aí iríamos colocar no, na embalagem Sim. do iogurte. podíamos cortar já diretamente e ficávamos com um vasinho liso, uhum. super simples. Podíamos pintar como nós quiséssemos, com qualquer cor. Okay. Mas hoje vamos fazer assim uma coisa um bocadinho mais, mais engraçada. engraçada é? <risos> e um bocadinho mais diferente. <risos> claro. E vamos então fazer carinhas de animais. Por isso é que fizemos aqui esta marcação ao meio. E agora vamos utilizar esta marcação como referência para desenharmos umas orelhinhas. <risos> Ok, mas porquê nessa nessa nessa zona que tu fizeste a marcação? Porque quando nós nós vamos aqui cortar depois uh, estas marcações e quando formos a enrolar à volta oh, da nossa okay. embalagem é ficar convém que as orelhinhas fiquem assim okay, à frente. Okay, <risos> portanto, é, é por isso que marcamos aqui o meio que é para depois ficar uhum. alinhadinho. Isto vai ser, portanto, a parte de trás do vaso e isto vai ser a parte da frente. Uhum. Okay. Então agora... Com o nosso palito, que é a forma mais fácil de desenharmos aqui na pasta, vamos desenhar umas orelhinhas. E aqui é a parte mais difícil, é desenhá-las as duas iguais. Ah, essa é a parte que consideras mais difícil. <risos> Eu acho que é a parte mais, mais difícil de acertar logo à primeira. Às vezes depois temos aqui que fazer uma. são parecidas, digamos assim. Sim, elas são sempre, não são gêmeas, elas são, são nanas, não são gêmeas. <risos> Vamos então fazer assim. Esta já ficou maiorzinha, temos que ajustar. Ah, também, no fundo, trabalhamos com massa, também permite isso, não é? Nós, é, nós vamos ajustando sempre. Há, sempre. há sempre volta a dar. Claro. Agora sim, vamos então cortar e vamos tirar o excesso. Cortamos então. E depois aí em cima temos de ter atenção que era para não danificarmos aí as orelhas, não é? Que Exatamente. Tem que ter assim um bocadinho mais de cuidado para cortar a parte das orelhas. Sim, mas até agora são todos passos simples de fazer, não é? Sim, e eu honestamente tento sempre que os meus projetos sejam simples porque eu acho que mais vale fazermos coisas acessíveis e, e que nos dê algum, algum gosto do que estarmos a complicar claro. muito e fazer coisas... E também é um processo que é rápido, não é, Joana? Sim, e a ideia é divertir-nos a fazer coisas giras. O permito depois fazer não, não somente um, não é? Fazer vários. Claro. Aqui e no temos... fundo vamos aproveitar também as embalagens que, que já não tinham utilidade. Exatamente. Pronto, aqui temos então as nossas orelhinhas. Ficamos aqui com um risquinho. Vamos usar simplesmente o dedo, só para apagarmos este, este risquinho, que fica assim um bocadinho a mais. Ok. Já recortamos, já temos as orelhas. Vamos Qual só é o próximo passo unir aqui. O próximo passo vai ser mesmo... Criarmos aqui a cola para juntar então as nossas extremidades. O que temos que fazer é irmos aqui à extremidade deste lado e vamos com mais ou menos 5 milímetros uhum. fazer aqui um corte em diagonal. Portanto, a medida que foi utilizada para a espessura também a podemos utilizar para fazer Sim, o corte. A questão é essa: nós colocamos, colocamos aqui. Também aquele centímetros extra quando fizemos uhum. o molde, exatamente. foi exatamente de por causa disso. Agora viramos ao contrário e vamos fazer na outra ponta exatamente a mesma coisa. Essa massa também tem resistência, não, é? não se desmancha com facilidade. Eu reparei agora como viraste não. ao contrário. E, e se, se houver algum precalço podemos sempre alisar um bocadinho e não é dramático. <risos> É fácil de remediar, não é? Sim. Se acontecer algum acidente pelo caminho. Isso. Pronto. Então, temos aqui a nossa margem já recortada. E agora, vou explicar só aqui uma parte que é... Nós precisamos de uma cola. Uhum. Então, arranjamos um fresquinho lá em casa. E vamos colocar um bocadinho da nossa pasta de modelar. Até podem ser estes restinhos que nós temos aqui. Okay. E que tipo de cola é que é, João? É isto que eu estou a explicar. Okay. Colocamos um bocadinho da pasta de modelar e vamos juntando água aos poucos até ficarmos com esta consistência, que é um bocadinho como se fosse uma pasta de panquecas. Uma pa... Ok, temos uma, Portanto, uma, tem uma de uma papa. Sim, fica aqui uma papa. Esta cremosidade é só ir juntando aos pouquinhos uhum. para ficarmos com isto. E isto é a nossa cola, que é só a okay. pasta de modelar mais água. Portanto, estamos seja, a reaproveitar também, não é? Sim. Mesmo as coisas que depois fiquem em restinhos, dá sempre a reaproveitar uhum. aqui para a cola. Ok. Esta é das coisas mais engraçadas essas, também mas da tu já tinhas feito de, de Sim, eu já tinha feito. isto também. dura meses e meses e meses. Okay. Não se estraga mesmo. Por isso é ah. que é bom ter um casquinho. E convém fresquinho. já ter feito quando formos fazer aqui o nosso projeto. Sim, quando formos fazer, quando aqui, formos o fazer aqui o okay. projeto. Pronto, então, para isto da cola agarrar com mais facilidade, vamos pegar outra vez no nosso palito e vamos criar aqui uma rugosidade naquela margem que tínhamos feito há pouco. Uhum. Okay. Basta só numa das partes, não é? Temos fundo, que fazer temos das duas, só... dos dois lados. Depois fazemos lados. o trabalho do outro lado. Começamos por fazer aqui, agora viramos ao contrário. E vamos fazer exatamente a mesma coisa okay. deste lado. Esta rugosidade o que faz é só ajudar a agarrar melhor, uhum. ganhar mais uma aderência. Uma parte à não é? outra, sim, uhum. exatamente. Ganha mais aderência. Agora vamos então pegar na nossa cola e colocamos um bocadinho. É mais fácil com o um pincel, não é? Como é estás mais a aplicar. fácil com um pincel. Colocamos aqui um bocadinho. Fechamos a cola e agora vamos então agarrar. Olha, na já agora nossa... só também, um, se fosse uma dúvida, e Isso. qual é a quantidade indicada de, de água que se coloca na cola? É mesmo aos pouquinhos. Vamos seja, vendo, não é? Conforme sim, vamos misturando. colocamos um bocadinho da nossa, da nossa pasta, cortamos assim aos pedacinhos, se fosse, se fosse este aqui, tínhamos que cortar assim ao, aos pedaços e depois juntávamos aqui tudo no nosso frasco e íamos juntando cola aos poucos Iamos uhum. também mexendo, okay. até ficar com a consistência certa. Não há uma conta exata. Uhum. Ok. Pronto. Agora aqui, vamos então, pegar no nosso molde e vamos fechar para ficar juntinho. tentar alinhar aqui. Uhum. E Basta só unir as partes, aqui. não é? está a aderência que... Sim, ele faz aqui um, um puzzle. Junta-se aqui as duas peças. Okay. No fundo permite sempre ir desenvolvendo, não é? Como tu disseste há pouco, se quiséssemos Sim. apenas um, um, um vaso mais simples, era permitido fazer. Agora também podemos ficar uh, por aqui. Portanto, no fundo há sempre... Sim, é. É, um bocadinho... é continuar a nossa imaginação, não é? Né? É um imaginação. bocadinho dar asas à imaginação e fazermos o que nós achamos melhor claro. para aquilo que é a nossa ideia. Pronto. Mas a proposta foi um animal, por isso vamos já até ao fim. Pronto, aqui ainda temos a linha bastante marcada e o que nós vamos fazer é usar então a nossa faca. Garantam só que está limpinha para não ficarmos com resíduos. Isto pode-se fazer com um paninho, ou é que estou não. habituada a fazer com a mão. Mas pronto, fazemos então... Aqui. É, é normal aparecer esse vinco, não é? Na união de sim Sim, é normal partes. ficar com este vinco. Agora vamos usar a, fa a faca para minimizar o vinco. Vamos então juntar aqui as duas partes até desaparecer. Usamos as mãos, usamos o, a faca. Portanto, quer a faca, quer o pano, as duas ferramentas são, são boas para, para esta tarefa, não é? Sim. Acaso. Se estivéssemos a utilizar o pano, era seco. Desculpa, não, não Se tivéssemos percebi Se estivéssemos a utilizar a o pano, era era um pano seco para para disfarçar a união das partes. Ah, tem que ser mesmo a mesma faca, não percebi a pergunta há ah, um pouco. Okay. Tem que ser como, mesmo. Como tu tinhas falado, vamos a usar um pano. Eu que fosse para, não, para eu unir aqui, as, uh, as partes. Dizia para limpar a faca, okay, porque okay. eu estava aqui com as Pronto, mãos que não okay, é tão okay, seguro. Okay. <risos> Pronto, eu fiz um, um bocadinho aqui, tem um processo. Porque nós também temos que fechar esta linha que temos deste lado. Também temos a linha aqui por dentro. E portanto, também okay. temos que ir aqui com a, com a faca. E vamos então, para este ficar mesmo mesmo fechadinho, vamos então com a faca alisar aqui. E fica muito mais direitinho. Claro, nunca poderia ser com pano. Claro, claro. <risos> e pronto, e vamos aqui alisar o melhor possível. Evitar aqui que abram. E depois isto é também um bocadinho jogo de paciência e nós termos aqui o cuidado de fazer perder algum tempo para isto ficar direitinho. Mas, mas está a resultar, é, é visível, está a resultar. É mesmo ter aqui. É a parte que precisa de mais dedicação e paciência. <risos> Mas esta técnica, pronto, é a técnica que se utiliza sempre para unir, quando temos peças assim, em formas retangulares, é a técnica que se utiliza sempre para unir duas partes. Okay. Que é para termos, este, no fundo, este puzzle que se une e fica, deixando de ser uma peça plana, passa a estar uma peça... Tridimensional, como esta. Pronto. Então, voltamos a colocar o nosso Agora molde. sim, voltamos a colocar o nosso molde. Podemos ajudar aqui a descer com o pincel. Ajustamos aqui e pronto. Agora temos aqui já o formato do nosso vaso já prontinho. Está a forma, sim, sim. Prontinho. E agora o que temos que fazer é deixar secar. Esta pasta que seca o ar... Um, Quanto tempo? Pronto. Depende muito. <risos> por exemplo, se for no verão, um dia de sol, de um dia para o outro, um projeto assim tão pequenino, então, seca de um dia para o outro. É mesmo muito rápido. Um, se for dias como, por exemplo, esta semana que passou, demora uma semana Sim, até a secar. Dias mais úmidos. Então. Sim. Depende muito da umidade que está no ar e depende muito se... se tá bom tempo se não uhum. está bom tempo Portanto, para conseguir vai, vai influenciar o tempo de secagem da peça sim, não é? sim. olha isso for assim por exemplo com este aqui da embalagem de sopa que já é maior essa embalagem de sopa mesmo assim também demora mais ou menos um a dois dias uhum. se tiver um bom tempo porque esta pasta é mesmo uma coisa que seca muito rápido se tiver sol e o tempo seco mas se tiver um tempo úmido é uma desgraça demora mesmo em tempo agora o que é que nós podemos fazer é estar sempre atentos isto já é a peça seca e estarmos sempre atentos à mudança de cor. Portanto, essa que tens aí do teu lado direito já é o passo seguinte. Exatamente. Okay. Esta é o passo seguinte e ela, se forem a ver, já está com uma cor muito mais próxima do branco. Um, esta está mais cinzenta e quando uhum. começa a secar, começa, começamos a ver umas assim, manchas de branquinho e quando está completamente seca, está completamente branca. branca. É. Exatamente. Portanto, se quiserem estar atentos, para terem a certeza que já está seca, porque é importante estar bem seca antes de pintar. Uhum. Portanto, se quiserem estar atentos para no ver se já está seca... Gesso, não é? Exato, pois fica muito parecido como se fosse gesso. Mas uh, atenção que há barros que também ficam brancos uhum. quando, quando secam. Portanto, toda uma, uma variedade de pastas que dá para utilizar. Pronto, vamos por aqui, então, isto à parte. E agora, o passo seguinte vai ser um, lixar. Porquê? Porque esta peça fica assim sempre... olha, só antes de avançarmos já tu Isso. aí já fizeste, parece ser o nariz, não é? Ele, ah, ele, ele é nossa Pronto. <risos> já estávamos no a passo tu, seguinte. A tua atenção ajudou-me <risos> neste momento, porque eu já estava me esquecendo esse passo. Isso. Agora vamos então fazer o nariz, exatamente. Também é muito fácil e é exatamente a mesma técnica. Vamos utilizar aqui um pedacinho que estava aqui extra, dos que dos restos, do que cortámos há bocado. Está a reaproveitar. <risos> Tudo isto dá para reaproveitar. E vamos então esticar um bocadinho mais, só para não ficar tão... tão grossinho. E utilizamos novamente aqui o... O, o, palito, o palito. Que é como se fosse o nosso lápis e vamos então desenhar o focinho do urso. Ah, eu chamei nariz. Pronto, ok. Vai ter um nariz em cima. Pronto, então. Vamos utilizar a faca outra vez para cortar. Portanto, o processo é semelhante, não é? Sim. Basicamente a mesma coisa. Isto é um bocado aprender os básicos e depois libertar a, a, a criatividade, porque dá para fazer muitas porque, porque coisas nesse diferentes. nesse caso, o, o focinho, pronto, já não vou dizer nada disso, <risos> é do tamanho que nós fizemos, não é? Exatamente, sim, sim, sim. Não existe nenhuma medida base. Claro. Estamos aqui só a alisar um bocadinho. que seja proporcional também à peça, não é? Claro. Alisamos só um bocadinho. E agora, o que vamos fazer é, pegamos então no nosso vaso e do sítio onde nós queremos colocar o focinho, vamos colocá-lo, até gosto disto mais assim, e agora para sabermos onde ele vai ficar, vamos pressionar um bocadinho. Porque vais retirar, Uhum, porque ele assim não cola. Portanto, nós ainda vamos ter que fazer o mesmo processo de há pouco. Tiramos. E ele fica com uma pequena marquinha. Uhum, sim. Fica Nota aqui com uma ambiente. pequena marquinha. E nem nessa marquinha que nós vamos fazer novamente aquela rugosidade que fizemos há bocado. Para depois ajudar... Isso é mais fácil para colar, não é? A colar. Então... De ambas as partes, não é? Exatamente. Exatamente. Vamos então. E a aplicação da cola é semelhante ao passo Eita. anterior, não é? Com o pincel. Sim. Andamos com o pincel, só com um bocadinho de um dos lados. Não exagerar, porque também não convém que fique muito molhado. só juntar aqui no sítio onde estávamos com a marquinha. Uhum. este também é um passo simples de fazer. Agora vem a parte mais complicada é? <risos> deste passo. Eu até agora. Isto é tudo acho simples, a, na verdade. A parte da união talvez ainda fosse sim, a, a mais sim. difícil. De, Pronto, do, de e todos agora os passos que já fizeste? Vamos fazer então a união também aqui do nariz. Que é com, como é uma parte muito pequenina, não utilizamos a faca. Vamos utilizar outra vez o nosso um, palito e vamos puxar para fazer a união aqui com o corpo. Hum. É muito fácil porque a pasta modela muito facilmente e é só termos aqui paciência. Portanto, o palito acaba por ter várias utilidades, não é? Sim. E é uma coisa tão simples que temos todos em casa. Exato. E é engraçado que eu já fiz algumas formações também em cerâmica porque eu gosto muito de cerâmica uhum. e as técnicas são mesmo parecidas e, e se alguém gostar de cerâmica, isto é uma ótima forma de começar a trabalhar a cerâmica porque depois quando quando querem aprofundar... Mas por exemplo, a técnica do palito é um passo que tu é que sugeriste ou, ou que faz mesmo parte para quem trabalha com cerâmica? Não, que... o okay. <risos> eu é que achei é dica, que, era... É que era prático. <risos> Utilizar, porque nós normalmente não não não começamos logo por investir em todas as ferramentas, seja qual for, qual for o, o projeto uhum. que queremos abordar, normalmente começamos não, por... para quem quer começar, até talvez seja mais fácil, não é? Sim, acho que... É mais convidativo, dessa forma. Depois também usar as nossas ferramentas que estão sempre com é o nosso dedo. Claro. <risos> e conseguimos fazer aqui a união o mais perfeitinha possível. Mas lá está, estas uniões é aquilo que nós precisamos de ter mais paciência e estarmos aqui um bocadinho de mais tempo para elas ficarem perfeitinhas. É Essa parte do trabalho em família que os adultos fazem, não é? Exato. Porque se calhar as crianças passam se muito a desistir. Porque isto depois também é um bocadinho, eu quero fazer este focinho, mas se calhar outras pessoas querem desenhar o focinho. Se uhum. outras pessoas querem... Fazer um recorte e... Sim, permite ficar ao critério de cada Exatamente. um. Exatamente. Eu acho que depois é, é um bocadinho a, ao critério e à vontade do freguês. Quando, quando querem simplificar, é ótimo simplificar também. Pronto. Agora, isto aqui, teríamos que estar aqui um bocadinho e até podemos utilizar também a faca para podermos alisar bem a faca é sempre uma boa ferramenta para alisar bem pronto e no final das contas quando estivermos contentes com o resultado aí sim vamos então passar a próxima etapa. Uhum. Mesmo que não fique perfeitinho, mesmo que não fique exatamente com tudo simétrico. muito simétrico Sim. ou muito uh, direitinho ou redondinho, aqui podemos uh, alisar alguns defeitos, digamos assim. Uhum. Então, acabamos por utilizar uma lixa fina, esta lixa é uma lixa 120, portanto. Okay. Até pode ser mais fina aqui isto, mas eu gosto mas de utilizar é este. Mas esse é o grão que tu recomendas, 120? Sim, é o que eu costumo utilizar. Ele fica com alguma textura, mas eu até gosto da textura, que acho que lembra um bocadinho o pelo do animal. Portanto, gosto de ver. É importante é utilizarmos uma, uma, uma máscara. máscara. Porque isto vai libertar bastantes pós e se fizermos muito, isto depois pode prejudicar-nos. Portanto, okay. é importante termos a máscara. E estas, todas estas rugosidades que está aqui nas nossas orelhinhas e também aqui no focinho, à volta do focinho, vamos aperfeiçoar então. isto tudo. E é muito fácil isto. É só mesmo utilizar a lixa e alisar o melhor possível, como nós quisermos. E ficamos aqui... Mas também é uma tarefa simples, não é? É. Eu acho que este projeto é um mix de coisas que podemos fazer com crianças e coisas que os adultos vão gostar de fazer. Estamos costumas fazer workshops presenciais, Joana? Não, nunca fiz nenhum workshop. fui nenhuma perguntar gostou, qual era o feedback se já tinhas feito também com as crianças. Gostava. Com <risos> mas gostava. Que acho que se pode fazer coisas muito giras presencialmente. Quem sabe se não convidar para fazer um dos nossos quem Workshops, sabe. não com o seu formato live streaming, mas também nos nossos presenciais. Quem Aliás, aproveito para quem está a assistir que os nossos Workshops presenciais voltaram à, às nossas lojas. Não quer dizer que seja o mesmo tema igual para, para todas as lojas, cada loja tem o seu, o seu tema semanalmente. Aos sábados pode acontecer de manhã, como pode acontecer à tarde. Tem, sempre temos sempre temas diferentes e do seu interesse. Basta só seguir a nossa agenda no nosso site e fazer a sua inscrição contamos com a sua presença, aproveite também que esta dica. Quem sabe um dia também com a presença da Joana. <risos> Seria ótimo. Portanto, estamos aqui só aperfeiçoar um bocadinho. Algumas rachas, algumas coisas que tenham corrido menos bem, Esta a uhum. lixa... Vai resolver. Vai resolver. Aqui, às vezes, pode ficar menos perfeitinho na união. E pronto. Quando estivermos contentes, é só passar aqui um paninho. Afinal, utilizamos um paninho. Não era para aquela finalidade <risos> a pouco, mas é para este. E pronto. Temos aqui o nosso vasinho. E agora, vou só... Aqui, substituir nosso, a nossa base. Eu estou a usar estas bases. Uhum. Eu, por acaso, há pouco ia, ia, ia te perguntar precisamente isso, mas depois, como é, começaste a explicar a tarefa, não quis interromper. Essa é, é como se fosse a nossa, a nossa base de trabalho, não é? Tu então, tens um, uma peça em madeira. Sim, isto é um aglomerado, se não estou em erro. Uhum. E é ótimo e é muito utilizado na, na cerâmica, porque. Tirar a máscara que já não é de porque uh, é muito bom estas coisas não não secarem antes do tempo e estas placas ajudam uhum. a não colar, a não secar tanto Essa e também é, protegem. É ideal, não é? Sim, é uma medida muito boa para projetos assim feitos em casa. Então, vamos então só trocar para não estarmos com aquele pó. Portanto, avançamos mais um passo aqui no nosso projeto, não é? Uhum. E agora, o próximo passo, vamos então pintar, <risos> vamos pintar, e no caso vamos pintar de uma cor muito pouco vistosa, mas... Okay. E que tintas é que estás a utilizar? Isto são tintas de parede, tintas de interior, uh, todas à base de água, uhum. portanto são muito fáceis de limpar, lá está, para crianças é ótimo, não temos assim grandes questões. É lavável, sai facilmente. Não é? é lavável, faz, sai facilmente e, e também é ótimo para corremos menos riscos com os químicos e tudo mais. Claro. Temos aqui... São amigas do ambiente. Exato. Portanto, vamos então pintar e aqui vamos fazer um bocadinho de xícara, porque isto vai pintar a mão toda. Mas basicamente eu gosto de utilizar primeiro uma trincha e vamos pintar aqui à volta. E estás a pintar de branco por alguma razão? Eu queria fazer um ursinho branco. Okay. Porque portanto, pode ser utilizado depois aí, já estamos na fase, que qualquer pessoa pode Exatamente. escolher a, a cor que quer utilizar. Exatamente. É? Nós estamos a fazer aquele ursinho que temos ali ao canto. Este aqui? Exatamente. Okay, então. já agora deixa aqui. Estamos a fazer esse ursinho. E, portanto, eu queria pintá-lo de branco, mas... Pode ser um ursinho multicores, pode ser um ursinho verde e amarelo, pode ser um ursinho de da cor que as pessoas quiserem e, e se forem com crianças elas largarem a imaginação uhum. e fazerem como, como entenderem. Eu gosto de dar então uma primeira camada com, com a trincha, que é mais fácil. Lá está, vamos sempre pintar tudo. Nossa, a nossa base, as nossas mãos vai ficar tudo pintadinho. E aí convém também não utilizarmos uma trincha muito larga, não é? Porque a peça Sim. é pequena. Exato. Isto é uma trincha de 20. Portanto, temos assim, em atenção, isso também. Isto seca muito rápido. Portanto. Qual é o tempo, mais ou menos? Tens ideia? É assim, é secar mesmo completamente, eu diria que em meia hora isto fica seco. Mas, se foram forem a ver, eu estou a dar uma primeira camada e eu, quando chega a outra ponta, a primeira já, também já está quase seca. Portanto, eu dou a segunda camada de seguida. Eu nunca espero. Uhum. Aqui o tempo também influencia, não é? Se tiver um ambiente mais também, quente, o um tempo sim, mais quente. Claro. Mas esta tinta é verdadeiramente fácil de utilizar e, e, e seca muito rápido. É muito boa para, para estes projetos. Uhum. As crianças também ficam menos... Menos impacientes e não tem que esperar sim, menos tanto. Menos ansiosos, não né? <risos> e, e pronto. Agora temos que ver se temos todos os pormenores bem feitinhos. E agora sim, vamos com um pincel mais pequenino. E vamos dar uma segunda aí, camada. Exatamente. Alguma parte que não tenha sido pintada. Uma parte que tenha tinta a mais. Damos logo de seguida, não é? Não deixamos secar. Sim, não é preciso. Não, não, não tem... Se tiverem tempo, mas eu sou um bocado impaciente com estas coisas e regras as pessoas querem querem despachar esta parte. Estás a fazer a parte das crianças, não é o papel das Exato. crianças? Exato. Que se já têm de ficar à espera. Então, dá para então, fazemos aqui uns retoques, alguma coisa que tenha ficado menos bem pintada. E é importante é fazer sempre, se quisermos isto direitinho, fazer sempre as pinceladas de uma ponta à outra, para não ficarmos aqui com umas pinceladas esquisitas no meio. Uhum, sim. acaba de ficar uma textura. pintura mais uniforme, não é? Isso. Então, vamos lá. Isto aqui já está quase seco. A parte que já tínhamos pintado. Depois é só deixar secar e avançamos o próximo passo. Exatamente. É? Tanto. Terminando aqui a volta, é só mesmo deixar secar. E é importante que fique mesmo bem seco, porque o próximo passo vai ser fazermos a carinha do nosso vaso. Uhum. Ora bem, isto vai então aqui para um cantinho. Aqui. Vou só limpar um bocadinho as mãos, <risos> que Pode estão ser. aqui todas cheias de tinta. Como isto é a tinta à base de água, sabe, não é? com água, se não deixarmos secar. Portanto, é só mesmo limpar as mãos para não estar a pintar coisas que não quero. <risos> aqui vamos utilizar o outro molde, que é o, o outro passo, não é? É como se já estivesse seco, como tu explicaste Tanto, há pouco. Exatamente. Agora, se tivermos, tivéssemos esperado então que a peça secasse, íamos ficar com uma peça assim, que já está completamente Supostamente, tu estás 30 minutos, não é? Mais ou menos, como sim. tu, tu se quiserem ser seguros, uma hora. Pronto, pelo Fica seguro. mesmo, mesmo uh, seco completamente e temos aqui a peça já, já pintada. Uma outra coisa que eu vos queria explicar é: se quiserem, podem fazer com o um fundo. Estas peças que nós estamos a fazer hoje não têm fundo, ficam com o fundo do, da embalagem, da do embalagem iogurte, de iogurte. Né? Mas é possível criar um fundo. Mas é possível fazer o fundo exatamente com a mesma técnica que nós utilizamos na parte de trás, para unir fazemos recortando um círculo e fazemos na, na mesma aquela rugosidade nas duas partes colamos com a até nossa cola até podemos utilizar a embalagem do iogurte para fazer o o círculo exatamente não é? o sim exatamente e, e depois ficamos então uh, com a, a tarefa de como fizemos aqui no nosso nariz de juntar as duas peças e idealizar aqui portanto se o nariz demora algum tempo o fundo demora muito mais tempo por isso é que não estamos a fazer é maior, aqui hoje uh, mas, mas é já completamente exatamente, claro. mas é completamente possível se quiserem fazer com fundo se não quiserem fazer Sim. com fundo de forma também. Também explicaste é fácil de, de entender que queres é fazer. Sim. E eu acho que é mesmo uma questão de gosto porque com fundo sem fundo ele fica sempre com o mesmo aspecto porque este fica um bocadinho mais alto mas fica sempre com o mesmo aspecto porque os dois ficam direitinhos quando nós acabamos de unir as partes no fundo é só alisar com com a lixa uhum. e o efeito fica muito parecido. Claro. Mas Isto é só para dar a opção se quiserem pôr fundo. É possível. E, e aí não vai influenciar, por exemplo, o tempo de secagem, como é o fundo? Seca mais mais devagar, sim. Pois, Demora e, mais mas tempo. Temos que voltar a peça. Temos que voltar a peça. Uhum. Quando esta parte já está seca, aí vira-se okay. de ponta de cabeça, que é para fazer uh, a parte da secagem no do fundo. Secagem do fundo, ok. Pronto. Agora, temos então o nosso ursinho pronto e o que nós vamos fazer no próximo passo é... Sim, porque é... no fundo já está pronto, não é? Agora já está é só... completamente pronto. Um, e agora, o próximo passo será, então, fazermos a carinha. Ok. E tu vais desenhar com lápis? Com lápis, que eu sou muito madricas nestas <risos> coisas. Eu não gosto queres sempre... arriscar, não quero é? é arriscar. <risos> Vamos jogar pelo seguro. E eu gosto sempre de ter aqui o rascunho e, aliás, é, é como as orelhas que eu há pouco estava a dizer, que para mim é das partes mais difíceis, uhum. é, é serem as duas iguais. A parte dos olhos é exatamente a mesma coisa, é alinhar os olhos, é os olhos serem do mesmo tamanho, portanto, eu prefiro fazer a lápis e depois é que passo para. Exatamente e, é e volta a pintar por cima se for preciso. Agora a caneta já é mais difícil. Portanto, eu estou aqui só a fazer os olhinhos. Mas esses olhos até parece ser simples de fazer, não é? Como é, está aqui? Pois é, então, é, simples. Dois pontos. É. Não é? Depois uma pessoa quando quer alinhar e quando está a pegar, quer tentar? Não, deixa estar. <risos> Quando, quer, quando uma pessoa quer alinhar é, é mais, difícil, é mais né? difícil. Porque eu, pelo menos, tenho esta coisa de querer tudo alinhado e certinho, e depois fica aqui no pormenor. Não, mas parece que está a ficar <risos> bem. Pronto, acho que, acho que está. Tá, tá acho ótimo. que estão alinhadinhas. Sim, sim, sim. E agora vamos então agarrar aqui numa caneta de tinta permanente. Ok, é e a, um... a se era um marcador? É uma caneta de tinta permanente. É, Mas é, é, muito é um... específica ser essa que é para depois não sair, não é? É, é para não sair. Exato. E esta é uma, uma caneta multi superfícies ou seja, dá para metal, dá para plástico, dá uhum. para várias okay. superfícies. Então este seja uma tinta E funciona permanente. muito bem nisto. Mas ela é tem um mais... uma ponta fina, não é? Tem uma ponta fina, isto o é também O que que permite o M... depois uh, desenhar aí por cima os né? olhos com facilidade. Sim. Assim, este tipo de pormenores, é o que é mais fácil é utilizar uma caneta, que é para conseguirmos fazer então este efeito do, do olhinho, mas sem, sem grandes dificuldades. Com uhum. uma caneta, normalmente as pessoas têm mais facilidade de não tremer. Sim, e também estão mais familiarizados, não é? Por estão habituados a usar a caneta. Se fôssemos fazer isto, por exemplo, com, com, com, pincel, com um pincel, era se calhar mais difícil, era mais difícil. Usar. E assim a caneta, lá está. É aquilo que eu, que eu tento que as coisas sejam mais acessíveis. E depois, vamos então desenhar, agora sim, o um nariz. Agora é que é. Agora é que é. Desenhamos só o um nariz. E vamos desenhar uma boquinha. Que é igual ao modelo que tu trouxeste, não é? Exatamente. Está assim com o lápis. E agora vamos então... Mas o espaço que ficou vazio. Preencher. Eu não sei se estou a falar muito rápido, se não, houver alguma não, não. coisa que, que precise de uma explicação mais. Mais vagarosa. Mas lá está. Eu acho que a caneta torna o processo bem mais acessível é é e bem rápido. mais fácil e rápido. É bem mais rápido. Que assim não estamos aqui a fazer grandes... E, esse, e já agora, esse modelo foi, foi teu? Foi de criação tua? Ou foi! Eu, eu fiz buscara, estes sozinhos para... inspiração a algum lado? Claro, há sempre muita inspiração em todo o lado. Sim. E o Pinterest então é, é uma fonte de inspiração <risos> gigante. Mas é um eu, grande amigo, não é? Eu gosto mesmo muito de, de utilizar uh, coisas ligadas às plantas na decoração, uhum. o mesmo tanto no macramé como na cerâmica. Eu gosto muito de fazer esse tipo de coisas. E hum, eu decorei o quarto do meu sobrinho, um uhum. bebezinho, na altura, agora um bebé mas já mais crescido. Para ti vai ser sempre bebê, Exato, né? Exato, vai ser sempre um bebezinho. Mas na altura decorei o quarto do meu sobrinho e hum, o quarto tinha o tema dos animais, então também foi daí que surgiu a uhum. ideia de fazer os vazinhos todos. E depois ganhando de prática também, não é? Sim, com a casa dos animais. Vários, não é? Fiz vários e, e pronto, e gostei muito e as pessoas e também gostaram. E certamente não foi só vizinhos, né? Não, fiz muita coisa para o quarto do meu sobrinho, <risos> muita coisa mesmo, mas também está lá tudo no canal e foi uma coisa que eu gostei imenso de fazer também. Foi um trabalho que deu prazer fazer. Sim, eu gosto muito de fazer coisas para crianças e, e assim, acho que são trabalhos muito giros. Uhum. E muito criativos, normalmente. Até porque as crianças, pois, são muito sinceras, não é? Sim, sim. Ele era pequenino, para ser sincero. Ele não falava, não é? Agora mas é que eu, ele está a começar eu... a falar. E mas gosta. Gosta, gosta, gosta muito Isso do é, cortinho, que é importante. Pronto, então, agora, o último retoquezinho que nós vamos fazer é colocar aqui um bocadinho de cor nas nossas orelhas. Que agora, estou-me a perceber que também foi uma coisa que me esqueci de fazer há pouco. Mas não faz mal. Pegamos agora aqui, outra vez, na nossa no nosso molde e aqui em, ainda com a, com a pasta por secar vamos pegar então nesta parte do nosso pincel uhum. e vamos fazer aqui uma pequena marcação Ou seja, se nos esquecemos de algum passo é possível... Como veem, ainda está, não está completamente sempre, não é? a tempo de fazer de aqui uma retificação e vamos fazer então esta marquinha que vai ser a orelha aqui com a nossa ponta do pincel. É muito fácil. Aqui, por exemplo, já está a começar a secar, porque já está mais branquinho aqui na ponta. Mas ainda dá. Ainda conseguimos... Não ficam quase iguais. Né? <risos> Sim. Pronto, temos aqui então as duas marquinhas que depois ficam. Como temos aqui as duas marquinhas, são as marquinhas que acabámos de fazer. Esta técnica também... Só aqui buscar também podemos utilizar para fazer uma textura em toda a volta do nosso uhum. vasinho. Okay. Portanto, isto é exatamente a mesma coisa com o pincel, é só fazer aqui a textura em toda a volta e fica aqui como se fosse a penugem. E, e fizeste de uma animal. forma livre, não, é? não seguiste uma sequência? Sim, completamente livre. Aqui foi mesmo ir fazendo, alternando e é exatamente a mesma coisa que fizemos aqui com as orelhinhas. Mas em vez de ser só ali, uhum. fizemos em toda a volta aqui no nosso ursinho. Hoje, para simplificar, fizemos liso, mas há sempre a alternativa. E isto também é uma forma de pensarmos que há várias coisas que podem servir como carimbo, como símbolo para criarmos texturas, para também libertarmos a nossa criatividade e fazermos coisas um bocadinho mais diferentes. Uhum. Pronto, este era só um exemplo. Ok. Vamos agora sim dar aqui o último retoque de pintura no nosso ursinho, que vão ser as nossas orquinhas. Eu gosto de... Este já é, já é um dos passos finais? Já é um dos passos finais para este, uhum. para este animalzinho. Depois vamos aos outros animais que ali okay. temos. Agora, eu gosto de diluir um bocadinho a tinta para não ficar completamente aqui é um cor-de-rosa muito forte e é só dar aqui umas pinceladas que eu acho que fica engraçado fica com um contraste para não ser tudo tudo completamente branquinho e ficamos aqui com um retoque diferente pronto e este seria, então, o nosso ursinho acabadinho de pintar e acabadinho de fazer. Este eh, não é exatamente o, o, o passo final, porque quando secar, depois é importante também passarmos um verniz em color para proteger uh, o nosso projeto. projeto uh, já está. Já tem, não é? Eu reparei que oh, quando tu nessa peça estava este brilhante. Como este. Estes dois. Estes dois já têm... Já tem aqui o tratamento do verniz, ou seja, já estão muito mais uhum. brilhantes. O verniz é um verniz universal, não é? É um verniz. Portanto, este verniz é um verniz de interior, interior brilhante, brilhante e em um cor. Uhum. Podemos dar em qualquer em qualquer cor que nós pintemos os nossos vasinhos. É importante mesmo para proteger e como também tem algum algum uso e para e não arriscar a tinta. A peça, não é? Para conservar. E acho que também dá aquele último toque que parece que, que tem o vidrado Sim, de, da cerâmica. Exatamente. Parece mais próximo da cerâmica verdadeira. Agora, vamos deixar então este de lado. Já pode ir aqui para o pé dos amigos. E agora vamos fazer... Já tem companhia. Vamos fazer aqui, dar só algumas dicas para pintarmos este nosso outro vasinho, que é uma espécie de uma... Ah, também faltava a palavra em, em português, fox, uma ah, raposa. Eu depois podia, podia não acertar, <risos> <risos> tu ficavas ofendida, então não vou dizer. Não, porque <risos> isto é mesmo, cada um faz a sua interpretação. Cada um respeita a sua maneira. <risos> Mas pronto, fazemos então aqui a nossa raposa e o que fizemos foi, já pintámos esta parte branca, uhum. quando temos duas cores, é sempre importante fazer o tom mais claro primeiro que é para depois, o tom escuro passar para cima do claro, já é mais difícil claro, de, de, de remediar. remediar. Aqui podemos pintar o claro à vontade, sem grandes medos. Porque e depois agora... o escuro vai cobrir essa Exato. parte do colar, não é? O escuro agora é que vamos ter que ter mais cuidados e é isso que eu gostava também de, de explicar. Se quisermos ser direitinhos, se não quisermos ser direitinhos, lá está. Estou sempre a dizer isto, mas é verdade. Este projeto é um bocado à vontade do freguês. Se a pessoa quiser fazer com... Com todos os cuidados, faz, senão isto também é uma coisa que se pode fazer à mão livre. De maneira livre, exatamente. Mas pronto, se quiserem fazer como está aqui este, é mesmo só pegarem aqui na tinta. E o que eu gosto de fazer é, sem termos muita, muita tinta, é utilizarmos um, um pincel destes mais espalmado. E vamos então aqui até à borda. Portanto, esse pincel já é diferente não é? do é, que utilizaste anteriormente. já um não podemos utilizar trincha. Uhum. Vamos aqui utilizar o facto de ele ser assim mais achatado. E vamos fazer aqui a abordagem, à união dos dois, que é para ficar mais direitinho. Depois isto é só mesmo. Depois de ter aqui a parte mais chata, é só mesmo continuar a pintura, não é? À volta continuar da peça. a pintura à volta da peça. Isto é basicamente igual. E estão a ver que isto tem uma cobertura ótima, tinta quase que uhum. não se precisa de fazer duas camadas. Sim, Eu gosto não sempre. Não é necessário fazer uma segunda de mão, não é? Pois, eu, eu gosto sempre de fazer mais para por ter mesmo a, a cor toda lisinha. E, Às de, vezes e deixas secar para dar a segunda de não? É como o outro. Okay. Eu não, não senti necessidade de deixar secar. Agora, vamos só limpar aqui este pincel. Para termos... Para fazer aqui a parte mais de biquinho. É que precisamos ter mais jeitinho uhum. utilizar e utilizar assim. E já temos de ter algum cuidado, não é? Exatamente. Mas pronto, é termos cuidado com estas partes, mais... Uhum. Portanto, recomendo uma especial atenção nessas partes Sim. e o resto é igual, não é? Continuar a peça... E é... o resto, uma vez que ultrapasse estas dificuldades, Sim, a da é peça. continuar a peça uhum. normal. Ok. Isto não tem muito mais que ver, Vou só mostrar o Tens último ali outro outro animal Ui, o último animalzinho Ui. e que também é diferente, não é por isso é que tu trouxeste porque é uma uma técnica diferente sim agora no fundo só a técnica que muda é a pintura porque sim o, todo, por isso é que também a, hoje a ideia é era igual. modelarmos vasos diferentes uhum. aqui a técnica de modelação era muito parecida, em vez de termos só o focinho, temos aqui esta parte que cortámos, mas que colamos, como fizemos o, okay. o focinho. Sim, foi até o local da aqui... peça anterior, só que pronto, aí criaste uma raposa e então exatamente. a peça maior. Exatamente, é um bocadinho diferente. Aqui também o focinho de, da girafa é exatamente a mesma técnica, o formato é que é um bocadinho diferente. Uhum. Aqui na girafa, a única coisa que eu acho que podia ajudar a fazer aqui a pintura é que eu faço também o contorno primeiro a lápis. Como fizeste com os olhos? Como fiz foi. com os olhos, até porque me ajuda a distribuir melhor e a querer ver como é que fica uhum. melhor as manchinhas. Mas aqui como não tem que ficar necessariamente as manchas ficarem direitas, até é mais fácil. Não é? É, é mais fácil, mas para mim que sou um bocadinho compulsiva nestas coisas de ter tudo direitinho, eu prefiro fazer aqui o, o contorno. E depois é vir com um pincel também mais fininho uhum. e fazermos então toda a pintura com calma. E pronto, isto também é uma parte que leva o seu tempo, uhum. mas depois de termos as manchinhas pronto, delineadas. Aí convém, aí o pincel tem mesmo que ser fino, né? que é que para, para facilitar a pintura das manchas. Estes pormenores, depois convém mesmo termos um pincel mais apropriado, que é sempre o mais fininho porque as trinchas é mesmo só quando estamos a fazer a primeira camada. Uhum. E pronto, temos aqui a última técnica de pintura, que envolve aqui as nossas manchinhas, uhum. Pronto, como vi, não é assim fazer também muito direitinho. Tempo de é rápido, portanto, mas é tudo não tempo muito de rápido, é tudo muito parecido, mas é adaptar um bocado estas ideias e tentar depois também fazer as vossas ideias crescerem claro, e fazer claro. coisas Tem, ao vosso gosto. criativos, claro que sim. Isto são só assim as bases, mas basicamente depois... Pintamos e depois, se quisermos, podemos dar uns retoques para ficar só mais, mais opaca, a tinta, mas no final... E quando apresentaste as tuas peças, Joana, assim. o feedback foi positivo, certamente. Sim, sim. As pessoas gostam muito destes destes vasinhos. Aliás, eu quero fazê-los em cerâmica verdadeira, porque as pessoas querem muito estes vasinhos, uhum. gostam muito. Nos vasinhos dos animais. E acho que hoje em dia usa se muito nos quartos de crianças. Assim. Por isso... Ok. Ok. Portanto, criamos os nossos vasos, depois o que é que falta? Uma vez que é um evento de jardim, claro, depois temos que colocar. Temos Neste colocar caso temos aqui, nossa é? Sim, temos aqui as nossas suculentas, não é? Sim, eu acho plantas. estes vasinhos pequenos são mesmo os ideais para colocar nestas, nestes nossos vasinhos Mas, por exemplo, pequenos. tens aqui um exemplo de um vaso maior, não é? Que foi da embalagem da sopa, Sim. em que temos já aqui uma planta diferente. Aí e aqui já também. é mais ou menos um vaso de 15 centímetros. Okay. E Tudo ideias temos... sustentáveis. Com boas práticas sim. ambientais, como referi no início do nosso workshop, realmente até um, sim, um dos pontos aqui, fortes da Rua Merlin. Sim. É a, a preocupação reutilização. ambiental e depois visto também a tua. Sim, eu gosto muito de reutilizar e os projetos todos que eu faço permitem isso mesmo. O Macrame também permite muito uhum. a reutilização da matéria-prima e tudo mais. Claro. Pronto, o único passo aqui que faltava seria então com, com a passagem do verniz. Do verniz, mas ficamos. que já é visível na, nestas sim, peças, sim, mas se já fizemos o trabalho final. Vamos ver só o, o efeito que fica. Temos de deixar secar, não é? E depois aplicar. É deixar secar, esta como já está seca, podemos já experimentar. o tempo de secagem do verniz também é rápido? Duas horas. Ok. Mas pronto, como vem é muito fácil de aplicar. E Nesse caso, está... tu escolheste o verniz brilhante para dar aquele aspecto vidrado, né? mas também se lhessemos mata ou assinar, também, também não há problema funciona. nenhum, é porque és na mesma, não é? Se quis... estiverem em casa e não quiserem comprar, dá para... para reaproveitar as coisas que têm em casa. Não precisam de comprar especificamente este claro. material, mas como vem pinta-se muito rápido. E, no entanto, está... temos aqui... O acabamento feito. Uhum. E agora só deixar. Portanto, o verniz é mesmo o acabamento final. É. Deixa secar e está pronto. Não, o acabamento final é colocar depois a, a nossa plantinha, a plantinha no vaso para <risos> ficar realmente Exatamente. concluído o nosso trabalho. E pronto, agora sim temos aqui as três técnicas de pintura, que no fundo é utilizarmos aqui a imaginação e fazermos as coisas a criar as nossas ideias uhum. e ficamos com três vasinhos diferentes e reaproveitamos, o, o e reaproveitamos os, os, materiais, os materiais como falámos e até é uma tarefa que até, pronto, requer aqui alguma perícia mas é fácil de, de fazer Sim. no e, fundo e tens, de adaptar, se calhar, mais paciência tudo. em alguns passos não é? mas o resto Sim. é extremamente simples Sim. e como tu falaste há pouco dá para fazer em família não é uma sugestão uhum. para se fazer em família exatamente e adaptar simplificar complicar como nós uhum. quisermos a utilizar aqui estas técnicas e fazer como entendermos. Ok. Joana, resta-me agradecer-te. Espero que tinhas gostado de estar na, no nosso evento Leste dos Dias do Jardim. Uma vez mais, já tinha participar no nosso workshop, voltaste a, a estar connosco. É um prazer ter-te na nossa sala dos workshops. Espero que tinhas gostado. Obrigada, muito mesmo. Até uma próxima oportunidade. Certamente vai haver uma próxima oportunidade, seja live streaming, seja no nosso, nos nossos workshops físicos, em alguma das nossas lojas certamente irás marcar presença. Bom. Até uma próxima oportunidade Obrigada. e muito obrigado. Até a próxima. Quanto a si, também muito obrigado. Esperamos que tenham gostado do nosso evento relacional Dias do Jardim. Já sabe que se perdeu alguns dos vídeos que foram apresentados ao longo destes três dias. Já sabe que os pode ver ou rever no Facebook da Rua Merlin, posteriormente no nosso site e também no canal do Youtube no Rua Merlin Portugal. Em nome de toda a equipa quero deixar aqui um agradecimento muito especial a todos que tornaram um possível este evento, os Dias do Jardim, um muito obrigado, mas especialmente a si que nos acompanha desse lado, um muito obrigado. Obrigado por estar a assistir, obrigado por marcar presença nos nossos workshops ou nas nossas bricolas, fisicamente nas nossas lojas, e contamos com a sua presença. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.